Semana crescer E os trabalhos não param Dessa vez foi o lançamento da construção do novo CAIC Que será uma escola muito mais moderna e equipada para os alunos A prefeitura trabalha Mas o melhor mesmo é a garantia do terreno e estrutura Repassados ao município para a construção do hospital próprio É isso mesmo O sonho de mais de cinco décadas começou a ser realizado Todo o estudo técnico foi feito e aprovado É a Semana Crescer, marcando história na cidade